Aquele vídeo de dica que você gosta, Felinho, é importante, nós vamos fazendo também esse material. É luxuosamente luxo, simplesmente fantástico. HFW informática para você que precisa do seu computador em ordem e preciso. A gente está aqui embaixo com tudo. Esse vídeo é muito legal porque é comigo, um quase queda, que na verdade não foi um quase queda porque eu usei uma técnica milenar do motociclismo. Chama-se olhar. Eu olho para onde eu vou. E eu não posso, em hipótese nenhuma, não importa o que aconteça, mudar o meu target. Porque se eu olhar um pouquinho pro lado, assim, acabou, a moto já vai embora e já era. O que que acontece, que eu postei, no, quem acompanha o meu Instagram sabe, eu fui lá, coloquei no meu Instagram, freando lá dentro, tá? E aí a moto destrambele é tudo, porque eu passei mais, assim, às vezes é uma coisa tipo 2 metros, 1 um metro, já dá uma diferença gigante, de como você vai fazer a frenagem, do espaço, então é, eu não podia passar reto, porque primeiro que é cair e quebrar tudo, segundo ia jogar uma corrida no lixo. Então aqui, essa corrida foi aquela que eu entrei no desespero, porque eu fiquei sendo seguro para um piloto, a moto do carro desenvolvia de imagem reta, e aí quando eu passei, eu ainda conseguia ver os ponteiros, eu falei, meu, tem que pegar, tem que tentar, enquanto eu tô vendo, tem que tirar essa diferença. E aí eu comecei a tentar atrasar minhas frenagens para chegar junto. E aí, conclusão, nessa aqui, eu tava vindo, mas depois eu joguei tudo fora, porque ficou muito... Aí eu perdi muito tempo nessa curva, e aí eu pensei, falei, Pio, é... vou ter que contar com um erro lá, da... tomara que eles briguem bastante para baixar para aumentar o tempo deles e eu consegui chegar, né? Mas no final eu abri do que eu tava brigando aqui, não consegui chegar e a corrida virou para mim um track day, né? Isso acontece também quando você fica no meio termo. E eu não vi um track day acho que ela, ela é mais cantiva, cansativa do que quando você tá treinando por posição. Porque treinando por posição tem que passar rápido, track day, meu, você olha, 10 voltas. 9, 9, 9, parece que você tá sabe? num bagulho de volta. Então aqui ó, olha só, vamos lá. Eu vou mostrar esse take, eu vou deixar você com o take luxo aí na sua casa para você ver. <risos> terceiro, quarto, eu tô vendo os caras, e é aí que a emoção aflora que eu falei, mano, vou ter que tirar as frenagens pra conseguir entrar nesse pilotão aqui, né e, bom primeira caca que eu fiz deixar pra frear lá dentro uma corrida é, arriscado por quê? porque eu não tinha experimentado esse tipo de frenagem, então a gente pega os treinos pra experimentar isso, avança um pouquinho putz, ficou bom não, não deu certo Vamos nessa pastilha, agora ficou bom, mas ela só dura 10 é, voltas, exemplo. Putz, vamos tentar outra pastilha. Outra pastilha ficou um pouco total, mas ela é mais progressiva, ela é mais suave. Ela não dá aquele trancão de uma vez. Então tem várias coisas que vai... Vamos ajustar a suspensão, colocar um pouquinho mais de pré. Sabe, você começa a criar um banco de dados... E você executa isso nos treinos livres, principalmente na sexta-feira. O classificatório já é meio arriscado, porque dependendo de uma cagada que você faz, você perde uma volta boa. Como tem muita gente a 60 hoje, às vezes você não acha mais essa volta e já era. Então, nos treinos de sexta-feira é o dia que você usa para arriscar as coisas, né? E eu arrisquei na corrida. Foi uma tremenda idiotice, mas, por um outro lado, deu certo também de eu ter conseguido ter a frieza de... Saber que a moto vai acompanhar, vai acalmar eu vou conseguir fazer aquilo que eu queria fazer, sabe? Então também isso é importante você ter um tempo com a moto, sabe? E devagar fazendo os ups nela, para você entender como cada coisa que você coloca funciona. Então, por isso que eu falo para vocês, a pressa na moto ela é horrível. Ela é horrível. Principalmente para quem conhece a Velho, igual eu comecei também com 25. Por quê? Porque a gente não vai pro Mundial, mas aqui no Brasil a gente tem a condição de correr até 60 anos. Então olha só, quando seu bolso deixar você correr, você vai correr. Então não tem que ter pressa, tá? Mas vamos lá. Ó. Eu vou lá, eu vou dar uma riscada na reta oposta, certo? Então solzinho, tal, não sei o quê. Vamos no grifo. E aí geralmente tem a plaquinha de 150, a gente solta na plaquinha de 150 e freio. Eu deixei um pelo a mais, um pelo. Ó. Toma. Falei um pelinho mais em cima, ó. Olha essa estambeirada aqui, ó. E eu perdi a curva, mas eu não desesperei e fiz. O que, que acontece aqui, filhos? Ó, eu tive que dar uma alicatadinha um pouquinho mais forte. Quando eu fiz essa alicatada um pouquinho mais forte, ela tirou um pouco a traseira do chão. Pouco. Foi isso aqui assim, ó. Pouco. Só que foi o suficiente que eu já estava aqui o quadril o lado. Pra na hora que eu, ela fez isso aqui assim, ó. Tá fora do ar e ela encaixou aqui a deriva e fez isso aqui, ó. Hum, hum, hum. E aí entrou. Aí você fala assim: ah, mas o Turco lá consegue, mas o Turco tem uma suspensão, o Turco tem um conhecimento, o Turco começou a correr desse tamanho, é outra atmosfera, não, é, não sou eu. Então, é, se eu tivesse talvez ali um pouco mais, ela mais de lado escorregando aqui, ó, com mais frio traseiro, eu poderia ter encaixado, mas eu não cimentei. Então, eu preciso pegar agora um treino para começar a forçar mais essa frenagem e tentar arriscar ela mais para fazer. E ela é diferente, por exemplo, da reta de capoava. Porque capoava se acalma muito a moto. Aqui você anda um pouquinho mais. Mas talvez capoava seja uma curva para treinar. O problema de é capoava é que você mata ela, por exemplo, e aí você calma e faz aquele U. Aqui não, você já entra acelerando e espalhando assim. Então são questões diferentes, mas talvez seja uma reta que eu vou treinar mais. Porque são duas marchas de redução igual aqui. E aí eu vou acabar desenvolvendo. Mas o um grande lance que eu quero falar para vocês é o olhar frieza, acreditar que tá tudo certo e você vai conseguir, não entrar em desespero. Por quê? Porque aqui dava pra entrar em desespero facilmente, aí você vai reto, se mata e já era tudo. Então ó, perceba que ela sai pro lado certo tudo, só que ela levanta mais do que eu queria trazer e ó, porque eu alicatei é muito mais forte, ó, aqui ó, ela vem pro lado aqui ó, ó, ela vem pro lado, só que ela... E na hora que ela veio pro lado, eu já dei uma aliviadinha no freio pra entrar. E aí ela encaixou assim, ó. E aí, ela fez isso aqui. Hum, hum, hum, e já era. Entendeu? Ela não conseguiu. Eu tinha que ter trabalhado um pouquinho mais a, o freio traseiro, para daí cair um pouquinho mais o giro, para não ser um tranco tão forte entre câmbio, freio motor, e grenagem, sabe? Ó. E aí ela vem chacoalhando e já era. Tanto é que eu vou pra próxima volta, ó. Ó, volta anterior. Você vê que ela tá... Trabalhando, luxinho, ó, zebrinha, zebra pista, ó, um pouquinho pelo, ó, ela sai certinho, ó. Você entendeu? Então era um trabalho foi traseiro ali, você entendeu? Ó, eu fui melhor aqui que naquela, perionésimo, você reparou o perionésimo? Então é isso aí, então é esse trabalho, esse perionésimo que eu falo pra você. Por isso que os caras passam tão reto na Grupa da Vitória em Capoal, por exemplo. Porque esse velório o cara não entende, mas isso só que faz uma diferença gigante. Entendeu? Tô fazendo assim, mas na pista, é... Tipo, eu não tô brincando, tá? Eu tô aqui, eu tô aqui. Pra... Até o final da janela ali, vai, imagina duas paredes dessas, dá uma diferença fudida de frenagem. Você não acredita, mas dá. Então, porque cada 2km é 0,100 no, no, no relógio. Como só você entender. E agora eu vou mostrar para vocês no backcam, como você vai ver que minha cabeça fica focada no fim da curva. E aí eu acho que esse vídeo é o melhor didático meu que eu já fiz. do que eu tenho um vídeo que eu fiz do curva, ó, oh, onde você olha, passa um monte de gente pelado, na costura focado Mas esse aqui eu tô mostrando como que funciona o foco na prática, entendeu? E é real. Onde você olha, você vai. Com pêndulo sem pêndulo, invertido, chai sweats, karenin Lady Lison, todos esses caras aí, eles usam essa técnica. Mas primeiro do quadril aqui Vamos lá Ó Primeira perna do S Segunda perna do S Tio Guaidinha, Solzinho Certo? Puta Tá uma bonita, né? Certo. Soleta Ó Prepara do quadril Um pouquinho mais, filho Aí Olha o bom. Ó Ó Tá vendo? Ó a ó minha cabeça Focaram na curva, ó Não interessa o que tá acontecendo Eu tô na curva é isso que eu quero mostrar pra vocês. Certo? Não importa o que tá acontecendo na moto, a cabeça ela manteve lá, ó. De novo. Ó. Mais um pouco, filho. Aí. Ó a cabeça. Não tô olhando pra acontecer aqui embaixo, ó. Eu tô na curva, ó. Eu tô na curva, ó. É isso, filhos. É isso. É isso que você tem que fazer. Só que isso, filhos, demanda um pouquinho de tempo, de experiência, de você acreditar na sua moto, de você ter o banco de dados, de você ter passado por várias situações para você acreditar. Então, por isso a importância do treino de pista, de experimentar as coisas, não sempre para a pista fazer as mesmas coisas. Fazer em terceira, fazer em quarta, botar um pouquinho mais para cá, vem para cá, ver como é que é. Faz uma redução um pouco mais forte. Entender. As pessoas vão e. Ó, vamos lá, olha aqui, ó a próxima, ó, já me pusei esse certinho no início, ó, no meu voltou quase, ó, ó, certinho, entrou, pá, ó, ó, a diferença, é. Então, é, vocês têm que focar o olhar, principalmente. E quando vocês vão para a pista, parem de fazer as mesmas coisas, experimentem. vocês tem oito baterias para experimentar, o que adianta sempre em busca do tempo sem mudar nada, sem saber o que está fazendo, sem, sabe? Só na coragem racing Então, eu faço isso. Vocês podem ver, os treinos de sexta-feira são sempre um lixo. Por quê? Porque meu foco é. Aí eu vou lá, mexo na moto, eu não mostro pra vocês. Vai ver os próximos vídeos que eu já tô. Próximo Target Racing. Que vai ser antes da dica, né? Então já foi. Mas vai ter mais. Eu vou lá, vamos chamar o padre, vamos chamar a volta, vamos ver isso aqui. Vamos fazer assim agora. Vamos botar uma, uma outra corrupção só pra ver um pouco mais. Vamos chamar a cor de botar um pouquinho mais pra frente ver o que acontece. Tal. Experimentar. Vocês precisam conhecer a moto de vocês. Agora, não dá tempo pro cara que ficou um ano com a moto conhecer ela inteira. Eu sinto muito. Tanto é que eu tô aí há 6 anos com de 600, primeiro porque eu cabe no meu bolso e olho lá, que eu queria ir pra mim, eu tenho vontade pra caraco, mas na grana não dá. E outra, mesmo na 600, sempre tem uma novidade. Então, às vezes o cara que migra de categoria, dá um ano, o cara já migra, se o cara não tem é, 10 anos, 11, 12, porque com 15, 16, tem que já tá indo lá para fora, no máximo 18, já tem que estar tá fazendo alguma coisa lá fora, se você começou depois dos 18, não tem porque já aqui, aqui, aqui, ué, Vai fazendo, vai tranquilo. Tô falando. O tempo não é nosso, nosso inimigo, ele é nosso parceiro. A maturidade ajuda muito nisso. Perfeito, filhos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de dica. É nóis, toma o total e aguardo o próximo vídeo. Ai! Comenta aqui embaixo, compartilha, dá um like. É importante, você sabe. Essas coisas aqui gratuitas, você tem que me ajudar, pelo menos assistindo isso aí, compreendendo, compreendendo. Tudo, né? Ai, rapaz do é, céu. Você gosta, não né? não posso gritar porque eu tô no mesmo dia e eu leio coração. Você não acredita, você não um Bolívia. Primeiro que eu acordei às 6 hoje porque eu tava testando a brota, é cumprida. Aí depois você fala que a vida é fácil 1 um 14 Fala que a vida é fácil, fala Amanhã, amanhã eu tô lá Target, Moto Sprint À noite, à tarde, porque à noite a noite não fica Bete de ficar, você vai ficar lá antes, não é? Porque eu gosto da é nossa casa, tá? Aqui, moto sprint. aqui. é nós. Fala que é fácil, vai Você tá indo lá treinar na da serra, né? Pavinho, caraca lá, né? a gente tá trabalhando. Aí você olha lá no vídeo e fala, caraca, como assim? Então, não sei o quê. Cada um tem a sua realidade, entendeu? Por isso, não tenha pressa. Você é muito mais fácil ser um Durval do que o Valentino Rossi. Essa é profunda, hein?